Boas-vindas ao IFPE É com grande satisfação, respeito e alegria que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, novos e novas serviduras, recepciona neste dia. Em 23 de setembro, teve início a sua história, de 1909, mais de 100 anos de memória e várias nomenclaturas teve a sua trajetória. Médio Técnico Superior, também pós-graduação, o IEF de Pernambuco dispõe para a população, gratuita e de qualidade, tais tá níveis de educação. Recife, Pojuca, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Igaraçu, presta atenção direitinho, Abreu e Lima, Jaboatão, tem muitos campi novinhos. Barreiros, Palmares e Vitória de Santo Antão, Campos da Zona da Mata do Instituto de Educação e Afogados da Engazeira é o campus do Sertão. Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim e Pesqueira são os campi do Agreste, com a educação de primeira. Ainda tem EAD e a Reitoria como parceira. Missão, visão e valores queremos apresentar. Para você que está chegando, poder logo se ambientar na família IFPE, que passa agora a integrar. A sociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é um dos princípios base que compõe nossa missão nos níveis e modalidades de promover a educação, comprometida com a prática cidadã e inclusiva de modo a contribuir na formação integrativa e sustentável do ser humano na sociedade produtiva. Ser uma instituição de referência nacional é o que anseia a visão do Instituto Federal, em benefício do cidadão na formação profissional. Integram nossos valores justiça social, equidade, cidadania, ética, transparência, gestão com democracia, preservação do meio ambiente, aplicados no dia a dia. Que você seja bem-vindo também no campus de lotação. Somos todos IFPE, movidos pela missão, necessária e muito nobre de promover a educação.